Olá amigos, olá queridos telespectadores do Canal Mais Brasil, também da conexão Luz FM da página no Facebook. Um abraço gostoso no coração, bom dia, nós estamos chegando ao vivo, direto dos estúdios aqui da Luz FM, para trazer informações importantes para vocês. Agora são 10 horas e 6 minutos e hoje nós vamos dizer para vocês, se você ainda não se inscreveu no Canal Mais Brasil, se inscreva, deixa o seu like, gostei ou não gostei, a sua participação, o seu like é muito importante para nos ajudar a ter mais... Mais visibilidade para nos ajudar a continuar com o nosso canal que é independente. E também, você está aí, o Pix, tá? O Pix para que você possa fazer uma doação para nós, no nosso canal. Em qualquer quantia, vai nos ajudar a dar continuidade nesse trabalho, tá bom? Meus amigos, hoje nós vamos trazer aqui Lauzamar Humberto. Olha a figura aí, ó. Lauzamar Humberto é escritor e ele publicou já quatro livros. O primeiro livro é o que resta, o segundo o que leva ao vento, o terceiro chumbo, o quarto por enquanto. E agora no próximo dia 22 o nosso querido Lanzamar vai lançar lá no Coca-Café a partir das 10 horas da manhã, das 10 às 13, este livro aqui, ó, Psicograf... Psicobiografia Poética Não Autorizada. Ele vai falar exatamente sobre o seu trabalho, vai trazer informações bacanas para gente. Tudo bem, meu amigo Nosso amar Bom dia. Bom dia, Sardinha. É uma honra estar aqui né, para a gente poder conversar um pouco sobre literatura, sobre poesia. Literatura. Tem o lançamento desse livro no próximo dia 22 e a gente vai conversar sobre isso. É, você está falando literatura, você faz parte da Academia de Letras. Eu faço parte da Academia Frutalense de Letras. Certo. A academia ela foi criada em 2021 né, e nós temos em torno de um ano e meio de funcionamento. São... São escritores de frutal, não necessariamente frutalenses, né, mas que estejam que esteja morando em frutal. Né? E Nós temos também membros correspondentes espalhados pelo Brasil inteiro. E tem sido uma experiência muito boa participar da academia, porque é um local onde se reúne pessoas que gostam de literatura. Né? E a gente tem pensado algumas ações para estar tá falando sobre esse tema, principalmente com jovens nas escolas. Tem sido uma experiência bem interessante. Ô, ô, quando você falou de literatura, é, nós trouxemos recentemente aqui o seu colega lá da Academia para Talentos e Letras, o Zé o Luiz, professor Zé Luiz, que nos falou também coisas fantásticas. Veio contar a história de Frutal, onde nós fizemos uma homenagem, onde nós fizemos uma homenagem aos 135 anos de Frutal. Mas, meu querido, eu, o que eu, vamos, vamos bater um papo bem descontraído. Vamos. Literatura. Você é poeta. Pois é, eu sou poeta, né? Porque o gênero que eu trabalho é a poesia. Né? Eu, eu não publiquei ainda nada em prosa. Não que eu não tenha escrito alguma coisa em prosa, até já escrevi alguma coisa, mas nunca publiquei. Né? As minhas publicações, que iniciaram em um livro a partir de 2015, elas são todas é, na poesia, poemas. Então, eu, assim, eu sou um poeta. Eu acho engraçado, né? Que as pessoas, quando vão, quando vão definir, elas col colocam. Oh, fulano é escritor, é poeta como se o poeta fosse uma uma qualificação diferente tá, do escritor, tá, tá. né? Entendi. Eu acho que todo poeta é um escritor, né? A gente a gente não pode considerar os escritores apenas quem está quem está escrevendo com prosa, né? Então, quem faz poesia é escritor, até porque eu falo que o, o, o poeta também ele é um ficcionista, né? O poeta ele imagina as coisas, nem tudo que ele escreve os seus poemas não só so, não são só sobre a sua vida, sobre ele mesmo. Né? O poeta é um inventor, né? Tem um poeta mato-grossense chamado Manuel de Barros, poeta muito bom, muito interessante, que tem uma história, assim, diferente na literatura brasileira, porque ele foi descoberto já velho, né? Sim. Ah, o Manuel de Barros, ele, ele começa a fazer um sucesso nacional já após os 60 anos, né? Ele já estava aposentado na sua fazenda, no Mato Grosso, escrevendo uh, a sua poesia. E, e, e ele tem um documentário sobre ele, sobre a poesia dele, em que ele fala que do que eu escrevo, 90% eu invento. Só 10% é mentira. Porque a invenção, interessante, interessante. a invenção do escritor não é uma falsidade, não é uma mentira, ah, lógico que não é uma invenção a partir da sua realidade, a partir dos seus pensamentos, mas uma, in uma invenção que traz uma carga de verdade muito forte. Com então certeza. por isso que ele fala, do que eu escrevo, 90% eu invento, só 10% é mentira. <risos> é interessante. Rosamar Amar, a literatura brasileira é muito rica, né amigo? Muito rica, muito rica em qualquer gênero, né? A gente vai falar Sim. de romance, a gente vai falar de contos, de poesia, Nós de tivemos crônica. Tivemos um lançando aí agora um livro fantástico. Pois é, né? e a gente tem tido, né, um lançamento maior de escritores locais, regionais. Talvez a autopublicação facilitou isso, né? O custo é. ficou mais barato. É. Então os escritores eles conseguem financiar os seus lançamentos. Eu, por exemplo, os meus primeiros quatro livros foram é, autopublicados, ou seja, eu banquei a publicação. Sim, sim. Né, eu criei o livro, fiz a parte de diagramação, alguém fez a capa, e aí eu contratei uma gráfica que, que imprimiu os livros para que depois eu os colocasse à venda. Financeiramente, até compensa. Tá? Para o escritor, se ele conseguir né, ter uma rede é, de amigos, de conhecidos, que permitam com que ele tenha uma certa facilidade em vender esses, esses livros, autopublicação financeiramente, é um bom negócio. Esse então. quinto livro que eu estou lançando, ele sai por uma editora. É pela editora Folheando. Né? É, eu participei de um edital no início do ano, quando a editora abriu, né, para que os escritores do Brasil inteiro apresentassem seus trabalhos, para que eles escolhessem alguns para serem publicados. E aí, o, o, esse livro foi escolhido pela editora, então, isso tá sendo lança, foi lançado pela editora Folheando. Ele está à venda uh, online desde julho, o lançamento online. Ele entrou em pré-venda primeiro, agora ele está em venda. Né? Uh, e eu vou fazer o lançamento é, físico né? agora é no dia 22. Mas ele já está à venda no site desde julho. Tem tido uma, uma boa venda. Né? Eu fiquei nos dois primeiros meses sempre ali entre os mais vendidos do, do acervo da editora. Então, isso foi muito bom para mim, porque isso... Uh, pesa na questão da, da quantidade de livros, que você a tiragem que você vai ter né, para a sua edição. Então foi muito bom, tem sido experiência muito boa com a editora, eles foram super camaradas comigo, fizeram um belo trabalho gráfico, a capa do livro eu gostei muito, o trabalho de divulgação também deles é bem interessante, então tem valido a pena. Mas os primeiros livros que eu fiz também, como com autopublicação, né, edição do autor, eu não posso reclamar, não. Eu consegui uma boa venda e financeiramente foi até interessante. Maravilha. Agora, me fala um pouco dos quatro primeiros livros, antes de nós entrarmos exatamente nesse daqui. Uhum. Então, o primeiro livro que eu lancei foi O Que Resta. O Que Resta, ele foi lançado em 2015. Na verdade, eu já vinha escrevendo poesia a sério, né? Desde é... 2010. Na na verdade, eu sempre escrevi, né? Quando mesmo na escola assim, moleque, depois como adolescente, eu escrevi os meus textos e até eu fui incentivado por isso. Eu me lembro que eu tive uma professora de filosofia, não era nem de, de, de, de literatura não, Sim. de língua portuguesa, era uma professora de filosofia. Um dia ela ela deu uma prova sobre filosofia e eu tive a ousadia de responder toda essa pro, essa prova em versos. Que beleza! Toda todas as respostas foram em versos. E ela ficou muito entusiasmada com aquilo, ela gostou né, do que eu escrevi, aí eu apresentei alguns textos e ela sempre me incentivou muito. Eu tive outros professores também que me incentivaram, então eu escrevi bastante nesse período. Quando eu entrei na faculdade, aí já com 19 anos, né, eu me formei em jornalismo e depois eu me formei em direito, é, quando eu entrei na faculdade eu meio que desisti da literatura. Né? Você acaba se envolvendo muito com livros mais técnicos, e eu também eu tinha uma certa dúvida se aquilo que eu estava fazendo tinha alguma qualidade de verdade. Então eu tinha essa dúvida. Uh, e eu, eu me imaginava também um escritor pouco imaginativo. Essa questão de criar mundos, criar personagens. né Eu, eu me achava pouco criativo. Eu falei, então hum, eu tenho que largar a mão, isso não é para mim. Né? E eu fiquei muitos anos sem voltar a escrever. Praticamente apaguei tudo que eu tinha escrito, não tenho nada dessa época de infância e adolescência, não tenho nada. E fiquei muitos anos sem escrever. Até que, em, no, já nos anos 2000, uma vez eu assisti uma entrevista do biógrafo do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, Pessoa é o maior poeta da língua, Sim, né? poeta fantástico. português. Né? Genial, genial, absolutamente genial. E esse biógrafo, ele falava, ele contava que o Fernando Pessoa era um escritor pouco imaginativo. Eu falei, gente, mas não pode ser, né? Como é que pode? O maior o poeta o Fernando, Fernando Pessoa. Como <risos> que ele é pouco imaginativo? Mas aí ele foi explicar. Ele falou, olha, se a gente analisar a obra do Fernando Pessoa, tudo está muito próximo dele. Primeiro que ele faz uma, uma poesia é, muito questionadora da condição humana, então, para isso, ele precisava dele, do que ele pensa. As certo. ideias dele. Certo. Então ele escrevia sobre as ideias, sobre os sentimentos, sobre as emoções dele. E mesmo quando ele citava o mundo, esse mundo era algo próximo. Talvez o, o, o poema mais famoso do Fernando Pessoa seja Tabacaria, que é um poema Sim. longo, lindo, lindo. Os primeiros versos, a abertura de Tabacaria, não precisava ter mais nada. Se tivesse só aqueles seis, oito primeiros versos, não precisava de mais nada. São brilhantes, espetaculares. E aí ele vai contar que toda a história que é contada ali em tabacaria, né? a tabacaria, hoje, para quem não sabe, era um local que vendia cigarros, né? charutos, mas que também vendia lanches, salgados, né? bombons, o café, o taboso, o o café, refrigerantes. Então, a tabacaria é isso. E esse poema a tabacaria, o Fernando Pessoa, ele cita uma meninazinha que ia lá comprar um doce, ele cita o garçom, ele cita o atendente. E ele fala, isso tudo existia. Existia uma tabacaria à janela do apartamento do Fernando Pessoa. Do, da janela do apartamento dele, ele via ele, uma tabacaria. Ele via tabacaria. Então, ele via essa criança Inspira comendo chocolates. Ele via esse. Ele era servido por esse garçom. Então, as coisas sobre as quais o Fernando Pessoa escreve, está tudo ao seu redor. Ele só pega o seu mundo e transforma em poesia. Então, assim, ele não cria mundos, ele não cria personagens. Aquilo que é próximo dele, ele transforma em poesia. Então, nesse sentido, ele não é um escritor imaginativo. Ele usa as ferramentas tão ah, próximas dele. Eu falei, desse jeito eu posso fazer. Você também é um escritor. Desse jeito eu posso, Exatamente. desse jeito eu sei fazer. Eu me lembro hum. dessa passagem que aconteceu comigo, uma fala da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma, uma poeta mineira, talvez... Talvez não, certamente é o maior nome da poesia brasileira, viva, né? Ela está com 84, 85 anos, lá em Divinópolis, poeta genial. Mineira. Mineira. É, faz uma poesia religiosa, ela é católica, fervorosa, assim mas é genial, ela é absolutamente genial. E aí ela contando que quando começou a escrever poesia, né, ela lia a, a, aquela poesia é, cheia de métrica, né, muito, a, muito ligada à forma... E ela pensava, isso eu não dou conta de fazer, isso eu não sei fazer. Mas aí ela descobriu o Drummond, o Drummond que já escreve versos livres. Né? É... Aí ela lendo o Drummond, ela falou, isso eu sei fazer, isso eu dou conta de fazer. É claro que Drummond é um gênio, é o maior poeta brasileiro. Sim. Mas a Adélia também é uma escritora espetacular. Mas o que ela sentiu com Drummond, eu senti assistindo essa entrevista. Bom, desse jeito eu sei fazer. Aí eu comecei a escrever, voltei a escrever, durante uns cinco anos eu fui produzindo alguns poemas. E aí eu publicava no Facebook, na época eu tinha um blog também, publicava no blog. Até que um dia um amigo meu, nessa época eu era professor da WENG, né? eu fui professor na WENG durante nove anos do curso de jornalismo. Aí um amigo meu, que era professor no curso, um dia lendo os poemas no Facebook, ele falou, Lousa Mar, na verdade você tem um livro já, é só você reunir os seus poemas e publicar. E eu vi que ele tinha razão, né? Aí eu olhei tudo aquilo que eu já havia escrito, fiz, selecionei, em 2015 eu lancei o primeiro livro, o que resta, eu iniciei né, essa, essa tradição de lançamento de livros lá no Coca-Café. Hoje muita gente faz isso e eu, eu fico feliz. Até porque eu sou amigo das donas lá, gosto muito delas. Uh, e foi um evento muito gostoso. O que resta, eu vendi bastante né, dessa né, desse primeiro livro. Aí em 2017 eu já lancei o segundo, Que Leva o Vento. Um livro mais grosso, maior. Em 2020, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia... Eu estava com o projeto de lançar dois livros juntos. O terceiro livro de inéditos, que era de poemas inéditos, que era Chumbo, e uma, uma coletânea dos três livros. Ah, eu ia juntar tá. os três livros e ia lançar um livro lançar só, uma, uma coletânea, coletânea, chamada Por Enquanto. E eu fiz isso, esse projeto, mandei para a gráfica e logo na sequência veio a pandemia. Aí eu tinha marcado o lançamento, e esse lançamento seria lá na Casa de Cultura, lá na, sim, no museu, né, no, no, no museu nosso, Museu de Frutal. E, e aí eu cancelei o lançamento, porque não, você não podia de ter a comemoração, e eu consegui é, cancelar né, a impressão do chumbo, e apenas a, a coletânea, por enquanto, ela já tinha sido impressa, uma quantidade de exemplares, então ela continuou. O chumbo acabou que depois a Secretaria de Cultura fez um, um edital da Lei Aldir Blanc e ele foi selecionado para publicação como livro online para a Rede Municipal de Ensino. Maravilha. Então foi feito dessa maneira. Eu ganhei esse edital na, da Secretaria de Cultura e o livro foi publicado online para a Rede Pública de Ensino. O, por enquanto, esses esses exemplares que haviam sido impressos, eu fiz venda através de rede social, Facebook e tipo de coisa, através dos contatos e esgotou. Aí quando foi neste ano que eu havia já é, passado no edital, da, da editora, né, para a publicação desse quinto livro, eu resolvi republicar a coletânea também, por enquanto, Uh, agora com uma edição caprichada mesmo, com papel de qualidade, eu reuni todos os prefácios dos livros anteriores, eu coloquei na coletânea tive um prefácio próprio para a coletânea, então ele saiu um livro grande, mais de 220 páginas e eu publiquei essa, essa coletânea, eu ainda não fiz o lançamento dela porque eu não estou com pressa né? agora eu estou trabalhando com o lançamento desse quinto livro essa coletânea eu tenho pronta para depois colocar no mercado aí, mas ela já está prontinha. Com calma, né? Com calma. Com calma. Doutor, desculpa, eu sei que o senhor é, não gosta muito que chama de doutor, mas vamos lá. Lasmar, é, como é que você vê o brasileiro na literatura? O brasileiro gosta de ler? Olha, tem aumentado. Né? Se a gente, é pe é, se a é gente pegar os números né, dos últimos 10, 15, 20 anos, a gente tem tido um aumento de leitura. Mas ainda é muito pouco. A gente melhorou com relação ao que era. Mas, ah, do ponto de vista do número ideal, nós ainda lemos pouco. Né? Ah, o acesso aos livros ainda é, é, é difícil. Por exemplo, nós não temos uma rede de, de bibliotecas públicas da maneira como a gente deveria ter. Certa vez eu li, não sei se havia uma dose de, de exagero, mas talvez não, é que só, só Buenos Aires tinha mais livraria do que o Brasil inteiro. Era possível, porque a Argentina é um país em que a biblioteca pública é muito valorizada. Buenos Aires é uma cidade em que há milhares de bibliotecas. E, então a gente precisa a, ter uma difusão maior ainda, para que as pessoas tenham acesso à literatura. Dia 12 de setembro ele foi criado como Dia Municipal da Leitura, desde Sim. o ano passado. Isso aqui em Frutal. Isso aqui em Frutal. Então, a Academia Frutalense de Letras ela faz eventos nesse dia, nessa semana. E esse ano, nós resolvemos visitar algumas escolas para falar sobre literatura, sobre leitura, né? e eu tive a oportunidade de visitar duas escolas. Uma aqui da cidade, Vicente Macedo, né, e uma lá de Aparecida de Minas, o Tancredo Neves. São duas escolas que a gente conversou com o ensino médio para falar sobre literatura. E o que eu percebi lá é que, primeiro, os alunos ele, eles querem saber mais sobre o assunto. Né? A gente foi muito bem recebido, os alunos curiosos perguntando, questionando. Foi, a visita foi muito boa. Isso é bom, hein? Isso é ótimo, excelente. Nossa, Mas, ao mesmo tempo, eu percebi, é é, eu percebi que a gente tem uma... Uma dificuldade hoje no ensino de literatura. A literatura hoje, por exemplo, ela não é uma disciplina específica. Ela, ela tem que ser dada dentro da, da, da, das aulas de, de português. Né? Ah, e também o que eu percebo é que talvez os gêneros literários estejam sendo estudados, alguns autores, mas eles praticamente são só citados. Os alunos não têm contato com a obra de verdade. Eu perguntei lá, lá na Tancredo Neves se os alunos tinham o um hábito da, da biblioteca ou se, ou se alguns livros eram cobrados. Né? E a resposta é que não. Né? E aí fica difícil. É. Para gostar de literatura, você tem que ter o um contato com a literatura. Não dá para ensinar e a pessoa gostar de literatura só por teoria. É mais ou menos você querer ensinar alguém a cozinhar sem mexer com a faca, sem cortar a cebola, sem picar o alho, sem mexer com uma carne. Impossível. Você não vai fazer uma aula de culinária sem mexer com isso. Da mesma maneira, não tem como você gostar de literatura se você não está lidando com as palavras, é, com a exatamente. linguagem. Então você precisa do livro. Você tem que vir na escola. Você né? tem que ver. Você e tem que... que... ir na educação. Você tem que está próximo dos autores. Uh, eu falo que eu tive uma sorte enorme na escola, por exemplo, na terceira e na quarta série do grupo na época, eu tive uma professora que toda quinta-feira ela levava um livro para a sala de aula para ler com a gente. Olha que A beleza. gente ficava ali, Isso duas é sorte, aulas é lendo. Isso é sorte mesmo. Lendo. É sorte, lendo. <risos> Depois na quinta e na sexta série eu tive um professor até o macedo, que era apaixonada por literatura. Então, ela incentivava isso demais nos alunos. Eu me lembro que quando Drummond morreu, em 87, eu tinha 12 anos, né? e eu estava na sexta série. 12 anos, para Drummond, é cedo, porque Drummond é um poeta difícil, né? ele é um poeta profundo. É, é claro que ele tem um, vários poemas que você pode conhecer mais cedo, ele tem crônicas, ele Sim. era um ótimo cronista também. Mas a poesia de Drummond é uma poesia densa, uma poesia pesada. Em 87 ele falece e ela propõe para a gente um trabalho sobre Drummond. E aí o que, que eu fiz? Eu e uma amiga minha, a gente formou uma dupla para fazer esse trabalho, a gente foi pesquisar a vida de Drummond. E pesquisar não é como hoje não, porque você vai na internet tá está tudo fácil. Muito simples. Você digita lá Drummond vai cair mil páginas é. para você ler sobre Drummond. Na época não era assim não, você tinha que ir para a biblioteca, você tinha que buscar livros... É, buscar jornais, buscar recortes. E nós fizemos isso, criamos uma pasta enorme com a vida de Drummond, com os poemas de Drummond. Assim, aquele trabalho me marcou, né? Eu me apaixonei por Drummond ali, me apaixonei por poesia ali, certamente. E a partir daí eu me tornei um leitor de poesia. Antes de ser um escritor de poesia, eu sou um leitor de poesia. Sim. Eu não acredito no escritor que não seja um leitor. Exatamente. Não você sei, pode ter, porque você não tem pode ter um, um caso raro de alguém que escreva, tem um talento enorme e que não goste é, de, de ler. De ler. É. é possível. É muito difícil, mas assim a gente não fala que não existe porque. Tudo essa, é possível. Tudo é possível. Nessa vida, tudo é possível. A gente vê igual, vários jogadores, por exemplo. Que são ótimos jogadores, que detestam futebol, que não assistem futebol. Sim. Você pega o Neymar, Sim. Neymar não assiste futebol, não. não gosta de assistir. O Romário, o próprio Romário, fala que não assiste futebol, não gosta de ver, ele gosta de jogar futebol. Bom, mas eu, eu gosto de ler, sempre gostei, então eu aprendi a escrever, né, e esse meu gosto pela poesia, ela vem do leitor de poesia, e o leitor foi incentivado por esses professores que eu tive. No final, é, como a vida às vezes fecha alguns ciclos. né? Quando eu estava terminando o ensino médio, o terceiro ano do ensino médio, a minha professora era a Zumira da Mata, Zumira Azevedo da Mata, uma professora famosa em Frutal pela qualidade né, que ela tem do, do, do seu ensino. Hoje ela trabalha só na rede particular, já aposentou da parte pública. E ela era minha professora no terceiro e propôs um trabalho sobre Drummond. Nós fizemos fechando né o terceiro ano, um teatro baseado nos poemas de Drummond. Caramba. Então, é, aí eu me aprofundei de novo nessa obra. né Eu me lembro que eu abria a peça e fechava a peça com dois poemas do Drummond. Então foi espetacular. Então é isso, você precisa ter esse contato. E quando você tem a sorte de Incentivo, né? de encontrar professores que, que te incentivam, Uh, isso facilita demais Então o papel do professor é muito importante E hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores Dia dos professores Então um abraço é, para todos os professores eu, Inclusive uma falha minha E eu marquei para fazer isso E larguei o papel lá no meu computador Hoje é dia do professor Fecha nessa câmera aqui para mim Professor, o mestre Eu sou apaixonado pelo professor O professor é o que nos traz tudo, Lousa o professor nos dá início de tudo. Você está falando de professor, citando o nome de vários professores. O professor é o cara que nos dá o caminho para o nosso futuro. Então eu sou apaixonado pelo professor. Parabéns, professores. Que Deus ilumine vocês. Que nós consigamos, no Brasil, que vocês sejam um pouquinho mais valorizados. Para que nós possamos ter belos alunos, belos formados como estamos aqui com o Lauza Amar, que, além de jornalista, advogado, é também poeta. Isso é maravilhoso. Partindo do princípio de que se há uma academia de letras flutalense, não seria interessante, porque, deixa eu te fazer uma colocação aqui, é, é, o, o, o nosso trabalho, quando eu falo nosso trabalho, da Instituição Comunitária Educativa Gota de Luz, aqui Educativa Comunitária Gota de Luz, que é da Luz FM que agora, para o dia 7 de, de novembro, nós já entramos em definitivo, encarado, encarado definitivo no ar. E o nosso objetivo é de buscar essas raízes em todos os aspectos. Frutal tem music musicalidade linda, pessoas maravilhosas, tanto que nós temos a Vanusa, né que já partiu, mas deixou um legado maravilhoso, e é frutalense, uhum. certo? Nós temos aí vários escritores frutalense, além dos músicos. Então, frutal é um, é um celeiro de artes musicais e artes culturais. Concorda comigo? Concordo. Então, o meu, o meu objetivo, partindo do princípio da Academia de Letras frutalense, eu, eu gostaria de propor aqui, e eu sou audacioso mesmo, <risos> pode até não dar certo, mas de propor para vocês da Academia de Letras, é, nós criarmos um momento cultural, para nós jogarmos no ar, jogarmos nas redes sociais, no nosso canal, jogarmos na rádio. Um momento cultural. Escolhermos um horário e implantar isso com carinho, trazendo, trazendo é, informações da importância da cultura, da importância de se ler, da importância de se trazer isso para os nossos jovens porque não são todos que têm essa atitude, que têm essa abnegação, que gostam da leitura. Mas, a partir do momento que nós o incentivamos, eles vão começar a gostar. E, quem sabe, nós conseguimos construir mais escritores. O que você acha? É possível fazer isso, irmão? É possível. Mais do que possível, é necessário. Eu acho que Frutal precisa ter um espaço como esse. Né? Você é, permitir que pessoas que tenham esse conhecimento sobre, sobre as artes é, levar esse conhecimento para as outras pessoas, principalmente para a nossa juventude. Ah, hoje eles têm uma ferramenta fundamental que é a internet. A internet sim, facilitou sim. demais o nossa, acesso. É muito Só que a internet, assim, ah, é preciso saber lidar com ela. Né? Então é bom que alguém aponte alguns caminhos. Né? Hoje você, você tem acesso a excelentes filmes pela internet gratuitamente, você tem acesso a livros, você tem acesso... Por exemplo, tem um, tem um site chamado é, Jornal da Poesia. Esse site ele tem praticamente todos os poetas da língua portuguesa. Você clica lá, você vai achar dezenas de poemas do, dos autores que você quiser procurar. Ah, eu quero ler um poema da Cecília Meirelles. Você clica lá, Cecília Meireles, você vai achar dezenas de poemas da Cecília. Você pode escolher um e ler. Ou se você né? clicar lá, eu quero é, descobrir o nome de escritores brasileiros, aparece todos. Todos, Aí você todos. escolhe aquele que você quer. Exatamente. <risos> então, é, é possível se assim, encontrar muita coisa interessante em música, em cinema, em literatura, em artes plásticas, tudo. Né? Em qualquer tipo de arte que você procurar hoje, você tem acesso à produção de ótima qualidade via internet. Só que muitos dos nossos alunos, especialmente os alunos das escolas públicas, não têm acesso a isso. Ah, eles não têm informação sobre isso. Então, se eles não têm informação sobre isso, eles não, eles não sabem nem procurar. Né? Não, vão, é, não vão encontrar. Não vão é. encontrar. Então, esse, esse espaço eu acho que seria muito interessante né? para que dicas culturais sejam dadas. Né? É muito legal. A eu ideia é muito boa. Eu deixo aí aberto, professor. Eu deixo aberto para que vocês possam nos procurar. E vamos criar, vamos fazer. Uhum. Nós temos equipamentos, temos as redes sociais hoje, que é muito fácil, né? Para fazer isso, eu acho que nós precisamos mudar um pouco é, as atitudes como redes sociais. Porque uhum. é muito fácil, como você disse, é muito fácil, mas precisa tomar cuidado. Mas mostrarmos nas redes sociais coisas que nós temos. E Frutal é belíssimo, é riquíssimo nessa, nesse aspecto. Agora, me fala, me fala de todos esses cinco livros que você escreveu o que que você me diria qual a poesia que você mais que você você mesmo vamos dizer assim se encantou com ela com aquele que você fez <risos> é, é mais ou menos pedir para um país falar de qual filho ele gosta mais <risos> sim é, é difícil é. É, uma, é, uma, é uma questão muito difícil porque Tudo bem. É, a gente gosta né daquilo é claro que alguns tem alguns poemas que, que eu tenho um, assim, um carinho especial. A gente tem. Por exemplo, eu vou ler para vocês Por favor. aqui. É, eu, eu comentei né, que, eu, que eu tinha uma certa dificuldade, essa questão de, de me imaginar um, um poeta pouco imaginativo. Me afastei um, um tempo, fiquei um tempão sem escrever, até que depois eu voltei. E quando eu voltei, eu escrevi um poema que esse eu falo que é, é assim ele é meu primeiro poema porque ele foi escrito a sério para valer e eu escrevi esse poema mostrei, gostei do resultado mostrei para algumas pessoas elas gostaram e o poema ficou e ele está lá no meu primeiro livro que resta é e está aqui na coletânea, eu vou mostrar aqui ó isso aqui aí, aí aí aí essa capa aí, da coletânea, por enquanto aqui porque é, por, quê, por esse enquanto não foi publicada porque aqui não só foi desculpa, eu, eu desculpa, foi publicado Aqui eu, eu brinco que estão as minhas obras completas, por enquanto. Ah, Tudo por que eu escrevi está aqui. E tem muito para escrever. Ah, então, esse tá. primeiro poema, chamado Poema Cinza, eu vou fazer leitura para é vocês. Né? Esse daqui foi o quarto livro. Né? Essa coletânea ela, ela reuniu os três livros anteriores. Vamos lá, Poema Cinza. Caminho na calçada de Paralelepípedos Soltos, de dentro da casa de repouso, Dois loucos desejam um bom dia, e amanhã começa com sinceros votos alucinados. Sigo em passo estreito e lento. A chuva é boa companheira para a, danças, para a dança sempre adiada que prometi ao vento. De dentro das gavetas, contas e responsabilidades cobram atenção diária, uma angústia cotidiana para quem é e sabe ser incompetente para a vida prática. Velhacos mercado, mercadores nos livros de autoajuda tem a cura para a dor. Desprezíveis criaturas, a vida é sempre grave, mesmo que vivida em tom maior. O tempo não tem ontem, anteontem, amanhã. Mesquinho na sua pequenez, o hoje é tudo, enorme. Fantasmas do depois me acenam de lá. Este abraço rejeito. Viver é só o que há. Cara, esse foi é uma o realidade. primeiro. É. Esse, esse, esse, esse, poema ele é atual é. sempre. É. Parabéns, que é. coisa linda, olha e é assim, Esse poema ele é, ele é, eu gosto dele, até porque ele exemplifica isso que eu, que eu falo, né, de que de que a gente incorpora tudo é a aquilo, tudo que está à nossa volta, para fazer a nossa poesia. Esse, esse, o poema ele começa falando, né? É, caminho na calçada de paralelepípedos soltos. Na época, <risos> eu tinha um escritório no prédio Três Poderes, ao lado do fórum. E eu Sim. morava perto do escritório. Então, eu ia trabalhar é, a pé. Né? Então, todo dia de manhã, eu passava pela calçada do fórum para ir até os Três Poderes. E nessa época, a calçada do fórum estava toda estragada. Então, os paralelepípedos estavam realmente soltos. E eu falo né, que... De dentro da casa de repouso, dois loucos me desejam um bom dia. Eu passava em frente, à época, tinha um CRAS, né? que é um centro Sim. de atendimento à saúde mental. E havia dois pacientes que realmente eu passava na rua e eles gritavam, bom dia, bom dia. Né? Então isso que acontecia comigo eu transformei em poesia. Muito bonito. O que a gente faz é isso. Né? A gente... Alguém certa vez disse que o poeta ele é, ele é a antena do tempo. Antena dos tempos atuais. Né? Então ele vai percebendo aquilo que está ocorrendo e vai transformando aquilo em, em reflexão. Né? E essa reflexão pode, normalmente vem em forma de, de, de poesia, mas também alguns prosadores fazem isso. Uh, e, e eu gosto dessa imagem do poeta como uma antena do seu tempo. Ele vai captando aquilo que está acontecendo ao seu redor e vai transformando aquilo em matéria literária. Porque quando a gente fala em poesia, a gente está falando também de um trabalho, é bom né, destacar isso, a gente está falando de um trabalho literário, Sim. um trabalho de, de, de artesão da palavra. Porque não é tudo que a gente escreve que é literatura. Né? Se eu estou né, apaixonado aqui, escrevo uma carta, apaixonado aqui, aquilo pode ter uma importância né, ali para mim, para um desabafo imediato, mas não necessariamente aquilo vai ter um caráter literário. É exatamente. Porque uh, eu falo Pode que... Pode ser música. Pode. Posso transformar em música. Mas eu acho assim, uh, quando você tem a emoção, o sentimento, trabalhado pela linguagem, aí você tem a criação literária. Você tem a poesia, você tem a prosa. né? Então precisa haver esse trabalho com a linguagem. Eu, eu, uh, não é qualquer coisa que é poesia. Hoje... Qualquer um tem acesso uh, para gravar, para a internet, para escrever. Então, em tese, qualquer um pode ser poeta. Mas uh, eu tenho um respeito né, pelo, pelos criadores, eu tenho um respeito pela linguagem, e eu acho que, que, que a poesia é, ela precisa desse respeito pela linguagem. Então, o trabalho que é feito a partir da linguagem, com tudo aquilo que está ao nosso redor, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos, aí sim você tem uma criação literária. Agora, quando você disse isso, e eu, eu disse pode se transformar em música, eu tenho uma história interessante. Você já ouviu falar do Zé Fortuna. Já. Zé Fortuna e Pitangueira e Zé do Fole. Da minha época, eu vou fazer 65 anos, e... E o Zé Fortuna foi um dos grandes compositores de música sertaneja do, do Brasil e ele usava justamente histórias verídicas para fazer. Por exemplo, você conhece meu IP Florido? Conheço. Gravado por vários cantores brasileiros. O Paraíso, da dupla Mocoque e Paraíso, é genro do Zé Fortuna, casado com a Iarinha. E eu tive a oportunidade, eu, eu, eu fiz circo, fui circense, Fazendo artes dramáticas, fui formado em artes dramáticas. E eu trabalhei, é, com 12 anos eu já fiz, o, quando o Zezé Fortuna e Pitangueri para o circo, aqueles famosos circos que vinham nas cidades, tantos circos, que for falar o nome aqui, não vamos lembrar todos, mas ele tinha um menino pobre, e a Yarinha fazia o papel do menino pobre, era uma menina, 12 anos, eu tinha 13 anos na época. E eu acompanhava veementemente na região ali de São Já do Rio Preto, Jares, Santa Fé, sou daquela região, e eu, eu acompanhava os circos e eu, eu era apaixonado. Então, a fala do menino pobre eu já havia decorado, porque eu sempre fui apaixonado por teatro, artes dramáticas. E um belo de um dia a Yarinha não podia, porque estava doente. E eu ouvi uma conversa do Zé Fortuna, saudoso Zé Fortuna, com o Tico-Tico, do circo do Tico-Tico, dizendo, Tico. Aí a Lina não pôde vir, como é que nós vamos fazer o menino pobre? Se nós estamos anunciando o menino pobre. E eu, eu saí vendendo pirulito para poder entrar. E eu cheguei para foi e falei, eu faço. O Zé Fortuna assim, falou assim, você faz? Eu falei, faço. Foi tão, mas aí ele falou assim, o Tico falou, não. e eu acho que ele faz, que ele é um bem.. E tinha o um ponto. Então eu falei, não seu ponto, não. Eu sei toda a fala da, da, da, do menino pobre. Como você sabe? Porque eu assisto já assisti 10, 15 vezes, eu sei a fala. Aí eu fiquei sabendo sobre a história do Ipê Florido. O Ipê Florido, Zé Furtura, passando ali próximo ao Carandiru, sempre havia, sempre que ele passava, havia alguém balançando uma, uma, uma, um pano branco no terceiro andar. E ele marcou, contou, marcou a cela, isso é fato verídico. Inclusive, quem me contou isso foi o, o atual gerro do, do, o do, do o paraíso, que é o é do Zé Fortuna. E ele parou, estacionou, entrou lá, pediu autorização, e foi na série e perguntou lá, quero saber quem é que fica banando praticamente o dia inteiro um pano branco ali. O cara falou, sou eu. Qual é o objetivo? Ele falou, porque eu queria que alguém contasse a minha história. Olha, eu estou falando e estou me sentindo emocionado, estou arrepiando. E ele fez a música, o IP que era justamente a história daquele preso. Então, não é uma literatura, mas se transformou em música, e inclusive muito tocada. Então, uhum. é algo que se pode se escrever, pode ser literatura e pode ser música, não é isso, Nuzamar? Claro, sem dúvida. <coughs> Nuzamar, agora me fala um pouco desse último, que você vai lançar já. Fala o site aí. O Lucas, <coughs> pedi pedir para o nosso diretor ali, se você consegue anotar o site para depois colocar. Tá? Enquanto nós falamos, você pode colocar o site. Fala aí o site que está vendendo já. É, basta procurar no, no Google Editora Folheando. É Folheando. É, é, se eu não me engano. Editora Folheando, você procurou no Google. E aí basta procurar lá, Lausa Marumberto ou Psicografia Poética. Você já vai encontrar já o vai livro. Eu vai encontrar também. Pode adquirir o livro. Ele está no site. Ele está sendo vendido a R$ 37,00. Frete gratuito para o Brasil inteiro. Então, você pode pedir... Em torno de 10 dias você está recebendo o livro. Maravilha. Tá bom? Vamos falar um pouco desse aqui. Vamos falar. Por favor. Esse projeto é um projeto diferente. Né? Por que, que esse livro é diferente? Eu queria publicar um livro, eu já tinha essa ideia há algum tempo, que ele fosse lido como, quase como um livro de prosa. Hum. Que ele contasse uma história. Tá. Né? É, eu, havia isso na minha cabeça. Eu queria algo dessa maneira. Até que um dia eu me dei conta que, na verdade, boa parte desse trabalho já estava feito. Se eu fizesse uma, uma seleção dos poemas meus já escritos, eu ia ter, é, eu ia conseguir contar uma história. E aí eu, eu fechei né, o tema do livro, que é: ele é uma biografia de alguém, de um personagem, desse eu poético que está que, que no, nos poemas. Ele, às vezes, está como ele mesmo, né, as coisas ocorrendo com ele. Às vezes, ele está como observador, correndo as coisas que acontecem com terceiros. E, e essas coisas são contadas em poemas. Uh, só que eu queria contar essa história não a partir de fatos. Né? Quando você vai contar a vida de alguém, você fala, ah, nasceu em tal lugar, no dia tal, tá, tá, tá estudou em tal lugar, trabalhou em tal lugar. Eu não queria contar uma vida a partir desses acontecimentos. Eu queria que se contasse uma vida a partir das emoções dessa pessoa, dos pensamentos, do psicológico dessa pessoa. Então, por isso que é uma psicobiografia poética, que é uma biografia do psicológico desse personagem. De como ele pensa, sobre o que ele pensa, como ele reage ao mundo... É isso que, o, que os poemas que estão nesse, nesse livro contam. Só que eu queria que houvesse uma ordem cronológica nisso para facilitar esse entendimento para o leitor. Então o livro ele é dividido em, em, em partes. Né? Ele tem um prólogo, que é um poema. Esse poema ele apresenta o livro. Por que, que ele apresenta? Ele, ele não adianta nada da história, ele não conta quem é o personagem, nada. Mas se você observar bem esse poema... Ele, ele, ele dá o tom do livro. Eu até vou, vou ler. Eu tenho ele aqui na coletânea. De, deixa eu procurar pra vocês. É um poema chamado Sabido. Ele, ele abre o li esse livro aí e apresenta a história. Sabido Noca, peão nas terras do Zeca Costela. Conhece todas as plantas de lá. O Buriti, o Araticum, o Jatobá, a Mangaba, a Lobeira, a Mamacadela. Conhece de vida, não de livros de botânica. Conhece de ver brotar, tocar a folha, sentir o cheiro. Ruela, mecânico na oficina do Ademar. Da cidade, sabe todas as beiradas, as bibocas, as quebradas, as vielas. Sabe não pelo mapa das ruas, sabe de andar por elas. Eu, homem proveta dos livros do escritório e do quarto e sala, há quem me ache honestamente sabido. Mas minhas vivências, pobre de mim, são poucas, são raras, são nada. Quase tudo que sei da vida é de ouvir dizer. Doutor. Então esse poema ele abre o livro. Eu, eu, eu, eu, eu, eu abri aqui o um acaso, finta. finta e eu li aqui o um pedacinho, me, me deixou eu me deixou eu, eu eu voltei lá na minha época. Olha aqui. Era de meia, saquinho de leite, era de plástico, de capotão, era Sócrates, era Zico, era Cerezo, era Falcão. Cara, oh, eu voltei lá da minha época, jogando na rua, pelas calçadas, lugar impróprio, não tinha não. Nem todo drible era perfeito, mas era craque na imaginação. Olha que lindo. Senhor do tempo e do espaço. Corria solto, alegria sã, -sa, alegria sã, desculpa. A bola rolava, com os amigos, cada cantinho, o maracanã. A bola vinha, o corpo sabia. Nem se pensava e saía a finta. Aquela finta, né? E vinha o gol e veio a vida. Mas a simbiose, bola menino, nunca se finda. Aí, Como você... eu estava falando, que esse livro linda, cara. Ele é, ele é dividido em partes. né? Então a primeira <risos> parte seria a parte da infância desse personagem. Aí depois nós temos a idade madura e depois a velhice. né? Essa, Esse poema que você lê é um poema que faz parte da primeira parte, que seria a infância sim, desse sim. personagem. E quando eu escrevi esse poema, primeiro eu gosto muito de futebol. E eu sempre é, pretendi escrever né, alguns poemas sobre futebol. É um tema muito difícil. Tanto que a gente tem uma literatura pequena sobre o tema futebol. Apesar da paixão do brasileiro pelo pelo esporte, futebol. a gente escreve pouco, porque é muito difícil escrever sobre futebol. Porque o futebol em si ele já é tão grande, tão grandioso, ele já mexe com emoções tão fortes, que transformar isso em literatura, muitas vezes a poesia, a prosa, fica pequena, fica menor do que o próprio futebol. Então não é fácil escrever sobre sim, futebol. Sim, sim. Mas eu me arrisco, de vez em quando escrevo. Então eu escrevi esse. Mas aí eu estou falando de um futebol, não daquele futebol dos grandes times, estádio. Eu estou falando daquele futebol de futebol periferia, menino. aquele futebol de infância, que a gente joga na rua, né? que a gente joga em qualquer lugar, que couber ali para montar um campinho, a gente coloca dois tijolos para fazer um golzinho e a gente joga. Então eu, tô, eu escrevi, eu pensei esse, esse poema sobre esse futebol. Então essa criança aí, né? E a minha geração, por exemplo, foi muito marcada pela geração de 82, é né? Uma uma seleção que não ganhou a Copa, né? Agora Mas a gente que era a seleção. Completou 40 anos disso, Sim. né? Mas que era a seleção. É, exatamente. Né? Então eu cito os ídolos dessa época, que era Zico, que era Sócrates, que era Cerezo, Falcão. que era Falcão, né? E a molecada, você sabe disso, a molecada quando está jogando na rua, ela se auto se autonomeia, eu sou o Neymar, ah, Neymar, Muito bem, ah, feito. Neymar, não sei Muito bem feito isso então, aqui. Então, esse, esse moleque, ele se achava o Zico, sim, ele se achava sim, o Sócrates, é. se achava o Cerezo ali. A cada jogada que a gente é. fazia com a bola de meia. E ali, aquele espaço, por, é, por, por menor que seja, por mais difícil que seja, ele é o maracanã daquele moleque. Sim. Então, esse poema foi feito pensado nisso. Então, o livro, ele conta a história desse personagem falando de poemas que vem até uma infância, uma idade madura e a e a velhice. E esse eu poético ele é um eu assim uh, que ele tem uma visão um pouco melancólica, um pouco dura da vida, sabe? Sim, sim. Ele, é, ele, ele é uma poesia muito reflexiva, uh, mas que conhece também a, a, os momentos bonitos da vida. Uh, e aí ele vai narrar a questão da, da, das, das amizades, o tanto que as amizades são importantes para ele, a questão dos amores também. né? Isso tudo está tá, tá no, no, tá no livro. Mas ah, lembrando sempre que esse é um, é um eu poético. Isso não se confunde com o poeta. Sim, né? entendi. A gente precisa saber é. fazer essa separação. Porque é claro que muitas coisas que estão nesse livro, que estão em todos os outros, fazem parte da minha vivência, mas tudo isso... Uh, a isso é acrescentado a invenção do poeta. A isso é acrescentado o fazer poético, né? o, o artesanato da linguagem, que, que transforma. Então, aquilo que eu vivi não é, mesmo que eu fale sobre aquele acontecimento, não é o que está na poesia. O que está na poesia é diferente do vivido, porque o que está na poesia é aquilo que foi... É, Transformado em, arte. Transformado é outra em coisa. arte É outra coisa Bom, então vamos falar agora No próximo dia 22, das 10 às 13 horas Você vai ter a oportunidade De ir lá no Coca Café O um endereço do Coca Café que eu não vou lembrar O Coca Café ele fica Na esquina ali da academia né? Ali na rua Senador Gomes Um pouquinho para baixo do hospital São José São José, então é faça a é um, localização Um local que todo no mundo do conhece estado... No centro da cidade, na rua Senador Gomes Esquina ali quase com, com a Corpus Academia então vamos lá, a partir do dia 22, a partir das 10 horas da manhã. Inclusive, eu vou estar lá fazendo uma transmissão ao vivo, nós vamos fazer uma livezinho. não é um podcast, é uma live mesmo, é, mostrando o Lausamar. É óbvio que você vai estar lá para que nós possamos falar com algumas pessoas, como nós fizemos com o Alvinho. E são muitos, são vários escritores em frutal. Meu amigo Lozamar! Eu deixo aí as câmeras, o microfone à sua disposição e dizer para você o seguinte. Eu fiquei muito grato de você aceitar o nosso chamamento de vir aqui para falar de literatura. Porque eu não sou o cara que gosta de ler. Se eu falar para você que eu sou amante da leitura, eu sou um tremendo mentiroso. A única coisa que eu li muito, li muitas obras, de 400 e poucas obras que ele tem, eu devo ter lido umas duzentas e poucas. É de Francisco Cândido Xavier. Li também Zíbia Gaspareto, li Paulo Coelho, mas não sou um amante da leitura, não. A verdade é essa. O que é, o que eu reconheço que isso é falho em mim. Mas eu quero te agradecer por vir trazer para a gente. Eu quero chamar a atenção de você, querido telespectador. Faça seu comentário. Fale da importância da literatura, você professor, você professora, você que gosta da leitura, faça um comentário sobre o trabalho do, do, do Amar, faça um comentário sobre o trabalho do Alvinho, o trabalho do Zé Luiz e tantos outros escritores que nós temos aí em Frutal. Nós temos uma academia de letra frutalense, isso é maravilhoso. E é por isso que eu quero dizer para você, queridos telespectadores, dizer a você, meu irmão, Seja sempre bem-vindo. Assim que se você quiser falar de literatura em qualquer aspecto da vida, eu estou sempre à disposição. Eu deixo a câmera, os microfones à sua disposição. Sardinha, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, né, para a gente poder conversar sobre literatura, sobre poesia. Convidar todos para estarem lá no Coca Café no dia 22, no dia do lançamento. Ah, mas eu não posso comprar o um livro, estou sem dinheiro. Não tem problema, vai lá tomar um café. E vai lá visitar. -nos. Vai ter música ao vivo. É, eu vou ter a presença de alguns amigos professor José Luiz, professor Vanderlei de Assis, uh, o Saulo, Saulo Silva, Saulo Silva. Eles vão fazer a leitura de poemas lá, então você pode ouvir um poema. O Saulo, você pode o ouvir Saulo é um grande música. ator, né? Excelente, Eu sou é só apaixonado pelo trabalho o dele. O mais talentoso frutalense para artes cênicas que nós temos é, é o Saulo Silva, é impressionante. Uma pena que ele não seguiu carreira, né, nessa, mas mesmo assim ele fazendo algo amador ali, ele, ele é extraordinário. Ele faz um amador ele, profissional. Ele Não, ele é profissional. <risos> ele é bom pra caramba. Eu tenho, eu tenho um... um o próprio eu... Vanderlei também é muito bom, Vanderlei, Vanderlei Nossa nós temos você em... pega os vídeos né quem segue o Vanderlei na página dele no Facebook ele sempre está colocando lá no, no Facebook algumas leituras de é, poema sim. e aí ele mistura a, a, a poesia com a música pedaços de Fantástico, canções e é. fica lindo, lindo lindo lindo maravilhoso então essas pessoas vão estar tá lá vai ser um prazer receber todo mundo esteja lá conosco agora sobre a para terminar o, o sardinha às vezes algumas pessoas me falam né ah mas eu não, eu não leio poesia, eu acho poesia difícil, eu não entendo, né? Engraçado, esse poema que você leu, o Finta, ele é dedicado a um amigo meu, né? Aqui aqui na coletânea, por exemplo, ele está dedicado a um amigo meu chamado Rafael Delgiudzi. Rafael foi meu aluno na faculdade, é, eu fui professor na UENG até 2015, ele foi meu aluno lá até 2014. E a gente pegou uma amizade muito boa durante a faculdade, e a, mantém essa amizade até hoje... E ele é um dos que assim me fala isso. Ah, eu tenho dificuldade com poesia, eu não entendo muito poesia, não. Mas assim o que eu, o que eu falo para essas pessoas é que a poesia ela é tão especial que ela, ela, ela prescinde, até no primeiro momento, de entendimento. Você não precisa entender uma poesia para gostar dela. É igual música. Você pode ouvir uma música clássica e você não entender nada de música clássica e percebe que aquilo é bonito. Então, a boa poesia, ela nos pega primeiro pelo sentimento. Ela nos conquista pela beleza, primeiro. Depois a gente entende. Né? Primeiro você gosta. Depois você entende. Exatamente. Então, se arrisque. É verdade. Se arrisque com a poesia. Né? Porque você vai, talvez, fazer a leitura de um poema e, num primeiro momento, não entendê-lo por completo. Até porque os bons poemas eles têm várias camadas de leitura, né? Os grandes autores eles têm essa capacidade de fazer um poema inesgotável. Sim. Você pega, por exemplo, E Agora José, do Drummond. Sim, né? muito bom. É um poema extraordinário que a gente sabe quase que de cor, na escola todo mundo lê. E é um poema que você pode ler ele 10, 20, 30, 40 não vezes. Cansa. Ele não cansa, ele Exatamente. não se esgota. A poesia do Drummond, a poesia dos grandes autores não se esgota. Então é isso. Não se preocupe num primeiro momento com o entendimento. Goste. Aquilo vai te pegar. Você vai... E assim, tem vários poetas, tem vários estilos de poesia. Você tem um Drummond, mas você tem um Cabral, você tem um Bandeira, você tem Cecília Meirelles, você tem Mário Quintana, você tem Vinícius de Moraes, que é muito conhecido pela poesia que ele fazia na música popular brasileira, né, nas, na, nas letras que ele escreveu para MPP. Então, você vai encontrar alguém que que fale do jeito que você goste, Exatamente. mas a poesia ela nos pega primeiro pela beleza. Para encerrar, eu vou fazer então a leitura de dois poemas. Um eu Com vou vontade. fazer, um eu vou fazer de cor, que não é um poema meu, é um poema do do, do Mário Quintana. Mário Quintana. Mário Quintana, poeta gaúcho, nascido em Alegrete, né? É, ele faleceu em 94, se eu não me engano, e hoje ele é um dos poetas. É, que mais tem penetração na rede social, por exemplo. As pessoas gostam de citar muitas frases do Quintana, em Facebook, Instagram, né? até porque ele tem, ele tem essa capacidade incrível de fazer uma poesia que se comunica muito fácil com as pessoas e que um verso é, é muito potente, fala muito para as pessoas. Por exemplo, amar é mudar a alma de casa. Isso é, é Mara isso Quintana. Isso é profundo, hein? É, isso é profundo. <risos> Nossa! Ah! Esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. Isso é bonito pra caramba. Nossa. Sim. E é muito forte. Então o, o Quintana ele tem esse, esse esse caráter de ser muito sintético, né, muito direto. Então as pessoas gostam de reproduzir nas redes sociais as frases, os versos dele. Isso é muito bom. Eu vou eu vou ler um poema dele que eu gosto muito, chamado Canção do Dia de Sempre. Viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como essa nuvem no céu. E só ganhar toda a vida, inexperiência e esperança. E a rosa louca dos ventos, presa, presa a copa do chapéu. Nunca dê o nome ao rio, é sempre um outro rio a passar. A vida jamais continua, tudo vai recomeçar. E já esquecido das outras vezes perdidas, Atira o arroz dos sonhos Na tua mão distraída Isso é bonito, né? É, é isso que eu falo A poesia ela nos pega primeiro pela beleza É, né? Um poema desse É muito bonito E um poema desse, cada verso Dá um tratado de filosofia Cada verso dele você pode escrever páginas Sobre com isso, certeza, o que com ele está dizendo ali Mas Dá para fazer uma palestra de uma hora sobre Em cima um desse po poema cima Exatamente, poema desse. mas ele nos pega Primeiro pela beleza, primeiro pela emoção. E para terminar, agora eu vou fazer a leitura de um, de um poema meu, porque eu acho que esse poema ele, ele diz muito, da maneira que a gente precisa enxergar a vida e até às vezes enxergar o próprio poema mesmo. Deixa eu só localizá-lo aqui. Cadê, cadê? O que vier? O que vier? O que vier? Que a vida, na próxima manhã, se permita a liberdade de um livro de poemas, a de ser aberta numa página qualquer. Amanhã não será rotina de escritório, retornará a beleza da primeira visita ao mar. E depois de amanhã, será dia de batizado do neto, filho da filha que nem nasceu. Nós somos sãos demais. Apenas os loucos se livraram da cronologia pouco imaginativa. Cara, então é isso, a gente isso precisa é permitir. Flauma, né? A gente precisa é, permitir é, que é. a vida e outra se coisa, abra. Você leu uma vez, gostou? Leia novamente que você vai entender exatamente exato, o que está se dizendo. É por aí. Muitas vezes a gente prende muito a nossa rotina do dia a dia, acordar é, às exatamente. seis da manhã, tomar café, ir para o escritório, voltar a trabalhar, aí você fica vivendo apenas essa rotina e não percebe que a vida pode ser muito mais rica do que isso. E é. E é. E a verdade yeah. é que é. A então a gente lê isso, isso refletir... Eu costumo ouvir uma música boa, é, eu sou muito exigente em música. E eu gosto muito de músicas que trazem no seu bojo na sua letra, algo que me preenche os tímpanos. Desculpa a minha sinceridade, eu não paro para ouvir música universitária. Algumas muito raras. Não estou é um, dizendo aqui que não devo ouvir, não é isso? É a minha opinião. E eu expresso minha opinião em livre espontânea vontade. Eu acredito, eu gosto de ouvir música que traga para os seus tímpanos algo gostoso de você ouvir. E eu chamo, isso é música para quem tem sensibilidade musical. amor, Deus te pague. Valeu, meu caro. Deus te dê muitas energias positivas, saúde principalmente, que nós possamos juntos realizar muitas coisas para os frutalenses e para o nosso próprio aprendizado. Hoje, por exemplo, tive um aprendizado incrível falando contigo nesse bate-papo bem gostoso. As pessoas falam assim para mim, ah, mas você faz um, um, uma live, um vídeo muito comprido. Primeiro você tem que gostar, depois ouvir para saber o que está sendo dito. É por aí, doutor? É isso, é isso. Muito obrigado, Fica com eu Deus. Que eu agradeço. Você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, se você ainda não se inscreveu no canal Mais Brasil, por favor, se inscrevam, deixem o seu gostei ou não gostei, ative o sininho para receber nossas notificações, em especial nesse vídeo que eu gravei aqui, que nós fizemos ao vivo com o, o nosso querido, nosso amor Humberto, Faça seus comentários, Pode fazer comentário, é muito importante. Ainda porque nós todos precisamos ouvir coisas belas e você tem coisa bela para dizer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você quiser dar uma colaboradinha com o nosso canal, eu vou ficar feliz. Um beijo gostoso do coração, muita paz, muitas energias positivas e eu vou, já que nós estamos falando de poesia, o dia que eu não sorrir para você, sorri para mim. Porque nesse dia, com certeza, eu vou estar precisando demais do teu sorriso. Um sorriso